Oi, eu sou o Cup e, me desculpa, mas já mentiram pra você. Sim, o tempo todo as pessoas contam um monte de inverdades. Ou informações equivocadas e com certeza já te contaram algumas dessas coisas para Não você. Mas aqui estou eu para justamente desvendar esses mistérios sobre os assexuados. <risos> Pera aí, já vai a primeira mentira. Ninguém é assexuado. Existem pessoas assexuais. Asexuado é um termo da biologia para descrever seres que não fazem reprodução sexuada. Não existem humanos assexuados. 2. Asexuais não se masturbam. Asexuais podem sim querer se masturbar. A sexualidade não é Falta de libido, que é aquele desejo do corpo pelo orgasmo, pelo prazer. Então vai sim, tem muita sexual com a unha cortadinha, com o braço direito mais forte. 3. Assexuais não têm tesão ou ereção. A sexualidade não é nenhum tipo de disfunção erétil ou hormonal ou blá blá blá blá blá blá blá. Se você ouviu isso, saiba que é uma mentira. 4. Assexuais não se apaixonam ou não querem relacionamentos. A sexualidade é uma orientação sexual e nada diz respeito à romanticidade. Uma pessoa que não se apaixona é uma pessoa aromântica, que por sua vez Pode ser uma pessoa sexual ou pode ser qualquer outra coisa. A sexualidade não tem necessariamente nada a ver com a romanticidade. Então sim, muitos assexuais desejam ter um romance, casar, ter filhos. 5. Assexuais não beijam ou não ficam com outras pessoas. Como eu acabei de dizer, isso não tem nada a ver. Muitos assexuais adoram beijar e ficar com várias pessoas. Beijo não é sexo. 6. Assexuais são pessoas puras, castas, religiosas. Não. Assexuais não estão prezando por nenhuma doutrina. Eles não escolheram esperar. A sexualidade não tem nada a ver com religião. Você vai encontrar assexuais, ateus, satanistas, o que for. 7. Assexuais escolheram ser assexuais. A sexualidade é uma orientação. Se alguém escolhe abstinência sexual, essa pessoa é celibatária. Seja isso por motivos pessoais ou por motivos religiosos, mas isso nada tem a ver com a sexualidade. 8. Assexuais gostam de bolo. <risos> O bolo é uma piada interna da comunidade. É de que assexuais preferem bolo a sexo. Mas muitos assexuais sequer gostam de bolo. Nove. 9. Assexuais não fazem sexo nunca. Assexuais podem sim, muito bem, querer fazer sexo. E sim! Por vontade própria, consentindo e não ter nenhum problema com isso. Asexualidade é a falta de atração sexual. E não é exatamente uma repulsa por sexo. Então, tipo, um assexual não necessariamente vai querer fazer sexo para agradar a si mesmo. Mas pode fazer sexo com o objetivo de engravidar, por exemplo, caso a pessoa queira ter um filho. Ou também para agradar um parceiro que não seja sexual. E sim, existem muitos assexuais que acabam no relacionamento sentindo a necessidade de agradar o parceiro e fazendo sexo contra a sua. Própria vontade e isso não é nada saudável. Mas nem todos os assexuais são iguais. Como já foi dito no outro vídeo, existem assexuais que são positivos, neutros ou repulsivos em relação ao sexo. Então, apesar de não sentir atração, podem existir assexuais que não se incomodariam de fazer sexo para agradar uma outra pessoa. Seria como você assistir aquele filme que você não gosta, mas só porque o seu namorado quer muito que você assista com ele. Mas já digo que por experiência própria, encontrar dessas pessoas é mais raro. Enfim, espero que eu tenha quebrado um pouco desses mitos que são disseminados como verdades absolutas. Se você tiver alguma dúvida sobre a sexualidade ou afins, deixe nos comentários que eu vou procurar te responder, ou posso vir até fazer um vídeo depois. Sério. Vocês se mandam. Eu sou arroba apenas cup, em todas as redes sociais. Então me siga no Twitter, me siga no Instagram, me siga nas redes sociais. Para tá? saber quando terá mais vídeos para você poder ter contato comigo. Eu sou bem acessível, gente. E se você se interessa sobre o tema sexualidade, eu tenho vários outros vídeos sobre o assunto. Você pode clicar nessa playlist aqui que é só sobre a sexualidade. Eu também tenho uma playlist que é sobre temas LGBT e queers em geral. Onde eu falo sobre várias outras coisas. Dito isso, até mais. Para o final deste vídeo Então vou cantar isso aqui Mesmo que não faça sentido eu já está morto.